Tem que ter uma história de vida, é que ele é tímido. Mas assim. Esse ele menino é tímido. É, esse menino aqui já. já Bastante. Ele não tem vergonha de falar ele já morou na rua, né, Negão? Hã? Você já não morou na rua já assim? Ficou na namorou? rua? Namorou? Não, morou na não rua. Morou. ele namorou, Negão? Não morou na rua, não. Não, assim, de ficar na oh. rua, assim. <risos> não, <risos> não, ele me quebra, pô. Não. não de... Morou na rua? Ele tá aqui rua, negão. Não. Assim, na, na casa larga você ficou, pô? Ah, tá. Você é não pode falar aí? Você tem, mais não, não explica, pô. Não, não, já fica, Eu já perco a paciência com esse negão. Ele não quer falar. Não, não, que isso? É, quando eu sofri um acidente, é, a responsabilidade foi tudo pra minha mãe. Sim. Né? Com 11 anos de idade. Imagino, sou... lógico. É, e tipo, o juiz já tipo, falou: não, seguinte. E aí minha mãe, tipo. É... Não, o juiz disse o quê? Seguinte. Ela perdeu a guarda. É, na verdade, o que aconteceu? Minha mãe, ela não tinha. Minha mãe, tinha... Minha mãe tem problema de saúde. Sim. Tá. Né? Então, o que aconteceu? Juntou os fatos, ó, tipo, minha mãe também já não queria mais ficar com a gente porque meus irmãos, eu tenho mais dois irmãos que não tinha muita responsabilidade, saía pra rua e fazia o que quisesse. Né? Causava. Que... Isso. Aí meus... a minha mãe começou a falar: não, vou jogar vocês pro Conselho tutelar Telar e tudo mais. E acabou que um dia o Conselho tutelar Telar estava em casa. Chegou em casa, meu, já tava, Já tinha sofrido acidente, estava ali e meu irmão tava do meu lado. Meu, na hora que eu vi aquele carro chegando ali, falei assim: nossa, meu. Fudeu. Fudeu. fudeu. E fudeu. eu olhei pra minha situação, meu, eu não corro. E meu irmão corre. Ele olhou pro meu. Nossa, foi até engraçado. ele olhou assim pra mim assim: é, Giovanni, você se fudeu, cara. São <risos> <Meu> irmão... <risos> vazados, meu. Cara, que louco, história muito parecida com a do Carlinhos. Isso velho. eu vou falar. Igual é a história do E aí? É, e aí os caras chegou lá, buscou eu, meu irmão voltou Aí foi eu, mais, é, mais, uma, mais um irmão meu E eu fiquei sete anos nessa casa lá Sete anos Sete anos? É, sete anos É uma, uma casa onde é, mora uma família e cuida de vários adolescentes né? Tá Então, fiquei sete anos lá e lá aprendi muita coisa Então foi aí que eu entrei no esporte né, foi... A ah, graça a essa casa. É, ah, que a... legal, cara. Isso, eles me colocaram no legal. através do colégio e tudo mais. Por e e lá você arrumou lado prótese? como é que foi a Lá no da Rio prótese. tem uma que faz isso também, né? Na onde? No, no Rio. Deixa é. aí, eu não sei. É Ixi, que... Aquela questão, tá? flor dele, Aquela... sabe? <risos> então, aí foi. <risos> <risos> então <risos> foi aí. <risos> <risos> que a questão da prótese mesmo é. Então gente... <risos> que <aqui> fez isso. <risos> <risos> Foi aí que a questão da prótese, <risos> é, eu fui para um campeonato de natação, comecei a fazer natação, e um, um lá em Curitiba, um amigo meu falou assim, ó, oh, tem um menino que tá precisando de uma prótese, você não quer não? Eu não tinha nada, eu falei, não, beleza. Lógico, pô Aí, ô oh, louco, vou andar de prótese a melhor coisa E foi aí que... Mas foi em Curitiba Isso, foi através dos campeonatos que eu fui participando Mas você morava onde nessa época? Eu morava em Apucarana, sempre morei em Apucarana Terra do Boné, né? Terra do Boné Terra do Boné é. Aí o, eles levaram você pra Curitiba Não, daí através dos campeonatos eu ia pra várias cidades Ah, mas e você é. ficou no conselho em Apucarana Isso, no Nessa conselho. casa É, nessa casa lá, em Apucarana E por causa da natação você começou é, a... É, um... conhecer várias cidades Conhecer o Brasil E foi aí que nesse campeonato eu ganhei essa prótese Aí comecei a se dedicar, a fazer o encaixe, tudo que legal, adaptação, e aí, meu, a prótese veio. E depois, é, graças a Deus, que através de muitas conquistas, eu <risos> consegui comprar uma melhor hoje, né? Hoje eu consegui comprar uma Pô, prótese. Que legal! Essa dor de hoje teve que comprar. É, sim, aham. Uh -huh, tive que comprar ela, né? Mas é isso, a vida foi seguindo, e graças a Deus. <risos>